Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. É, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um repelente caseiro é, livre de agrotóxicos, né? É, esses produtos que a gente usa, né? Tanto os de tomada, os de acender ali, que é, tem gente que usa ainda, né? O Boa Noite ali, muito famoso, muito antigo, conhecido, né? Mas tem muita gente que tem problemas. É, com o agrotóxico, os produtos químicos, né? É, a gente respira esse, esse, esses agrotóxicos, né? E fazem muito mal para a saúde, né? Então, esse repelente que eu vou ensinar hoje é, é um repelente caseiro natural, né? E não vai fazer mal nenhum para sua saúde, tá? Então, ele é muito simples de fazer, é, mas para te ensinar, né, quero pedir para você, caso você não é inscrito, se inscreve aqui, é, deixa um joinha no vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e dos outros também. Tenho vários vídeos aqui na, no canal com várias dicas bacanas. Então, eu vou deixar os links dos vídeos também aqui na descrição para você ver os outros vídeos com muitas receitas caseiras. E, então, se inscreve aí e já dá um joinha no vídeo, tá? E é muito fácil. Nós vamos usar aqui a, a borra do café, tá? É um recipiente metálico, um isqueiro. A borra do café, é, além de, de ser natural, é, vai, vai deixar um cheirinho bem gostoso aí no, no seu ambiente, tá? E não vai te fazer mal, nem para os animais de estimação, né? Que é, de repente a gente tem muita gente que tem dentro de casa, né? O gatinho, o cachorrinho, seja lá o que for, né? Também não vai fazer mal. Então é muito simples. Você vai pegar a borra de café, você vai colocar num recipiente metálico como uma tampinha assim ou num potinho metálico qualquer coisa que você possa queimar tá e você vai botar fogo nessa borra de café tá você vai colocar o fogo e ele vai queimar como você tá vendo aqui tá é. olha só é essa borra de café vai queimar e vai detetizar o seu ambiente, né? O seu quarto, a sua sala, seu escritório, seja lá o que for, né? É um ótimo repelente, né? Vai espantar as moscas, é, vai espantar todos os bichinhos aí, né? No verão tem muito bichinho, então isso aqui é uma excelente opção, funciona muito bem, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar, tá ok? Então é isso gente, um vídeo bem simples aqui para dar essa dica bem bacana para vocês e espero que vocês façam e espero que você volte aqui no vídeo é, me conte aqui, né? Se você fez, se deu certo para você, é bom. Se dá, dá certo para mim, é, já dá certo aqui para o pessoal da família, né? Para você também vai dar. E, então, uma dica bem bacana, vai te ajudar bastante, tá? E eu também vou deixar o, o link do blog aqui, que eu tenho bastante receita caseira no blog, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada lá. De repente você encontra uma receita que você estava tá procurando, né? Seja para emagrecer, para pressão alta, para diabetes, colesterol, é. Próstata, é, disfunção erétil, é, tem várias receitas, né? os Viagra, natural, caseiro, tenho várias receitas para as meninas que querem engravidar, para as mulheres né, que querem engravidar, tem várias receitinhas bem bacanas, tá? É, então, vou deixar aqui o link do blog, né, para você acessar e dar uma olhada, de repente você encontra uma, uma receita que pode ajudar você. Tá ok? Então é isso gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você faça essa receitinha aqui ó, que bacana né? O nosso repelente e é isso tá? Um grande abraço, fique com Deus e compartilhe esse vídeo tá?